Olá! Começa agora o muído da redação desta quinta-feira. O ex-presidente Lula emitiu carta de apoio à candidatura de João Azevedo, do PSB, ao governo do Estado. No documento, Lula agradeceu aos paraibanos e ao governador Ricardo Coutinho pela lealdade e garantiu apoio à chapa socialista nas eleições deste ano. Já o governador Ricardo Coutinho repudiou a defesa de aliados do prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, por abertura de comitê Pro Lucélio e Lula na Paraíba. O socialista lembrou que os irmãos Cartacho optaram por se desfiliar do PT e agora querem se aproveitar da popularidade do ex-presidente Lula. E o Tribunal Regional Eleitoral aprovou o registro de candidatura de Rama Dantas, do PSTU, ao governo do Estado. Emanuel Candeia, candidato a vice, também teve o registro aceito. Estes foram os destaques de hoje. Para mais informações, acesse blogdogordinho.com.br. Bom feriado e até a próxima!